Aprovado pela Câmara Municipal em 2017 e sancionado pelo Poder Executivo em 2019, o estacionamento rotativo em Mafra tinha até dia e hora para começar. Virou um inquérito civil do Ministério Público, passamos por uma pandemia e o tal estacionamento ainda não saiu do papel. Nas ruas, o consenso é claro. Eu sou a favor porque assim o pessoal reclama bastante. É às vezes o o pessoal, vem a ah, vai, vai resolver alguma coisa rapidinho, mas acaba deixando o carro ali por aquele tempo exorbitante, vamos dizer assim, né? E acaba deixando de vaga para as outras pessoas, até é, pessoas de idade também sofrem muitas vezes por acessibilidade por causa dos bancos aqui, né? Então eu sou a favor. Eu acho que eu precisaria aqui um estacionamento rotativo né? para gente poder parar ou. Porque se precisa ali, você não tem lugar para parar, para deixar um passageiro, para nada, nada, nada, só seria rotativo, né na minha opinião. Porque vai diminuir o trânsito, as pessoas não vão vir com o carro trabalhar, vão utilizar o transporte público, vai diminuir o trânsito, vai fluir, então eu acho que é bom para todos, para quem precisa estacionar na Felipe Schmidt e também para diminuir a o fluxo aqui dentro dos carros aqui na nossa rua principal. Mas em Mafra deve, deverá sair meio logo, porque é uma cidade que já tem mais de 30 mil veículos, o que se torna praticamente impensável permanecer no jeito que está. O estacionamento rotativo é apontado como uma solução para as grandes cidades quando o assunto é trânsito. Mas se é uma solução, por que, que ele ainda não aconteceu em Mafra? Com a palavra a Prefeitura. Estamos é, no aguardo de uma definição do, do CETRAN, houve uma reunião em, em Florianópolis, 12 e 13 de abril deste ano, sobre esse tema, ou vários temas, entre eles a questão do rotativo. E nos foi colocado que aguardássemos até junho, julho, quando teríamos novas definições sobre o uso e emprego desse, desse sistema. Então estamos nesse pé, estamos aguardando para que tenhamos é, uma efetiva utilização dentro dos meios corretos, dos procedimentos adequados. Eu estimo, até o final do ano, que estejamos com esse procedimento em uso na cidade de Mafra. O secretário também explica o porquê, passado quase cinco anos desde a aprovação da lei, o projeto ainda não ter saído do papel. Bem, primeiro, houve uma experiência é, mal sucedida da gestão anterior houve uma implantação e depois uma suspensão. Então isso requer o quê? Requer atenção, requer estudo, requer planejamento para que façamos da melhor maneira e com transparência. Então esse foi um dos motivos. O outro é a, o nosso prefeito pediu a implantação, aí ocorreu essa situação dessa reunião pedindo um aguardo. Então estamos nessa situação agora aguardando para que possamos já iniciar os procedimentos licitatórios ou de contratação e mudanças na lei, vigente, tem uma lei que foi feita, então faremos algumas adequações de acordo com a realidade atual para que façamos a implantação do mesmo. Sem apresentar uma data, o secretário afirmou que medidas para melhorar a fluidez no trânsito estão em fase de estudos e que em breve devem ser aplicados. Fizemos a contratação de uma empresa que está, estamos no guarda agora de do, do, do um parecer sobre a situação do nosso trânsito e o que podemos fazer. Ela nos vai passar isso, foi, foi feita uma contratação para esse fim. Palia, é, paralelo, estamos agora iniciando o binário. binário é outra situação que visa desafogar. É você criar maior fluidez, com mais, é, com mais segurança retornando em qualidade de vida para o cidadão. Eu acho que isso é o principal foco. Então são duas ações importantes de, de, de grande porte de planejamento que estamos viabilizando para melhorar a situação do trânsito na cidade.